E aí galera, beleza? Então, eu tô aqui falando nessa parte do vídeo porque o início dessa música é maravilhoso, vocês precisam ouvir isso. Então galera, a gente acabou de bater 200 inscritos e eu tô muito feliz, eu queria agradecer bastante pra vocês que estão assistindo os meus vídeos de verdade. Vocês estão me dando uma força muito grande agora que eu resolvi voltar com o meu canal porque eu tinha abandonado, né? Por causa de diversos problemas que meu computador... parece que... Eu... é o seguinte, parece que eu resolvo fazer vídeo meu computador fala... Ah. Iludida, querida. Pera aí, amiga. Deixa eu dar um problema aqui pra você ver. Então eu comecei, recomecei meu canal várias vezes, até que eu acho que agora finalmente vai dar certo. Então eu agradeço bastante vocês que me assistem, vocês que estão aí dando essa força pra mim. Nesse momento de recomeço que é bem difícil, né? Começar bem aí de baixo. Então é isso. Muito obrigada, galera. Esse é o segundo vídeo das minhas jogadas do Rhyper Hunter. Eu não vou fazer só vídeo de Cyber Hunter, tá? Eu vou fazer outros vídeos de outros jogos também. Eu só tô postando Cyber Hunter porque eu gravei muito, muito vídeo de Cyber Hunter e aí eu tô pegando pra editar agora. E tá... tem bastante coisa engraçada, tem bastante coisa que eu acho legal pra poder usar aqui no canal. Então eu espero que vocês gostem desse vídeo. Se vocês gostarem, não se esquece de se inscrever e deixar seu like. Porque isso vai me ajudar bastante. Então é essa, vamos pro vídeo. Keidra Pisão Drapisão Bonzão, Keidra Pisão Bonzão, Keidra Pisão ai Aidra meu Deus, Drapisão Bonzão, Keidra Pisão Bonzão, Keidra Pisão Bonzão, Keidra Pisão ai, Aidra meu Deus. Eu sou filho do mal. Cadê que você se morre diabo. E se você assistiu até aqui, muito obrigada por assistir o meu vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like e se inscreve para você continuar vendo os vídeos aqui do canal. Eu espero você no próximo vídeo. Falou!